Com a Fórmula 1 interrompida para as tradicionais férias de verão, é bom avaliar o que aconteceu até agora. Desta forma, dá para tentar entender quem foram os cinco melhores pilotos de 2022. Max Verstappen lidera, mas está nessa lista? Junto dele, quem mais? Foi abordado no Paddock GP desta semana. Rapidamente hoje, certo? Muito bem. Entre os titulares da temporada 2022, já tivemos quatro vencedores. Verstappen, Leclerc, Pérez e Sainz. No top 3, se juntam aos já citados Lewis Hamilton, George Russell e Lando Norris. Nas 13 corridas disputadas até aqui, Gabriel Curti e André Neto. Quais foram os cinco melhores pilotos da Fórmula 1 2022? Os cinco melhores pilotos da Fórmula 1: Verstappen para mim é absolutamente disparado. O melhor piloto da temporada. É... Depois, num cômputo geral, eu colocaria o George Russell por tudo, porque é o ano de estreia dele na Mercedes. Porque tá muito regular buscando pódios e tal. Começou a temporada na frente do Hamilton. É... Eu, eu acho que o... que o Hamilton já pode. Eu vou colocar o Norris em terceiro na frente do Hamilton, pelo que ele faz com a McLaren, que não é tão boa quanto a Alpine, e ele tá em sétimo no campeonato. Eu coloco já o Hamilton em quarto, acho que essa sequência recente do Hamilton é absurda, é... e coloco o Leclerc em quinto, porque eu acho que a fase recente da Ferrari é uma draga, mas eu acho que o Leclerc deixou-se levar junto tem cometido mais erros, tem sido menos eficiente em classificações, que é uma coisa que ele domina completamente, então ao mesmo tempo em que a Ferrari desabou, o Sainz está muito mais próximo do Leclerc hoje do que ele estava no começo da temporada, acho que tem méritos do Sainz nisso, mas também tem uma queda de, de desempenho do Leclerc. André Neto, qual é o top 5 da Fórmula 1 2022 para você? Eu tinha anotado aqui, está praticamente igual ao do Gá, para mim o Verstappen disparado o melhor piloto da temporada... O Russell em segundo, Norris em terceiro, e aí eu coloquei coloquei o Leclerc na frente, coloquei ele em quarto, justamente pensando nos desempenhos de classificação. Acho que ele ainda é o quarto piloto aí. Tem um erro na França que pega muito forte aí na hora de fazer essa avaliação. E coloquei o Hamilton também em quinto já. Acho que essa sequência de cinco pódios aí é muito forte. Ele vem andando constantemente na frente do Russell, só encaixar na classificação, que de vez em quando ele tá tendo um probleminha ou outro. Mas para mim é o mesmo top, top five aí, top cinco de pilotos da Fórmula 1 esse ano. Muito bem. Fast então, 5. Fast 12. Isso. Fast 5. Muito bem. Coloque aí também nos comentários desse vídeo qual é o seu top 5 da Fórmula 1 2022 até agora. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva nos canais do Grande Prêmio. Sempre é muito válido ter a sua opinião e participação aqui. E aí, quem são os melhores pilotos de 2022?